O chamado de Deus se dá através de outras pessoas, Deus sempre usa as pessoas como instrumento para chamarmos, para trabalhar no seu reino, o reino de amor e justiça. Foi assim também comigo quando Deus me chamou para ajudar no trabalho da igreja aqui na Diaconia Missionária. Eu recebi formação pelos freios que aqui participam com a gente. E nessas formações a gente tem assim muita intimidade com a palavra de Deus, aprende a ter e passa a assim, viver na nossa vida a palavra de Deus. E nessa lendo essa palavra eu aprendi que Deus está dentro da gente, como está lá no Evangelho de João, quando Jesus disse que Ele e o Pai vamos vir e fazer morada neles. Isso me tirou o medo, a insegurança... E me deixou assim, mais corajosa para assumir essa vocação que Deus me deu. Que é o ministério leigo né, da palavra. De levar essa palavra junto com a ministra da Eucaristia. Aos doentes, aos idosos. Aquelas pessoas que não mais pode vir na comunidade. É muito bom assim as formações que eles oferecem aqui para gente. Os outros amigos também da nossa diaconia que participam com a gente. Venham ajudar na nossa comunidade a viver um ministério.